Olá gente, muito boa tarde, muito boa noite ou muito bom dia Não sei quando é que você vai ver esse vídeo Seja bem-vindo a mais um vídeo Meu nome é Diego Rodrigues, o seu corretor de imóveis Do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Olha que dia maravilhoso, pôr do sol sensacional Céu azul, dia perfeito Esse é o dia que fez o Senhor Alegre-se nele, diz a palavra de Deus, sabe? As misericórdias de Deus se renovam a cada dia Toda vez que você acorda, você tem mais uma chance. E a chance hoje é de te mostrar essa casa maravilhosa e você, comprador, clicar no botão e vir conhecer essa casa que eu vou te mostrar detalhe por detalhe. Essa magnífica mansão é aqui no condomínio Enseada, Xangri Lá. Eu quero que você note comigo, eu fiz alguns vídeos de noite, dá uma olhada como é que ficou essa maravilhosa obra de arte da arquitetura gaúcha. meus caros gostaram da casa que sensacional a casa de noite né eu brinco que o paisagismo da casa é o cabelo dela e a parte de iluminação o perfume da casa essa casa tá bem perfumada essa casa tá sensacional né gente essa mansão tem 456 metros privativo de área construída ela tem um terreno de 460 metros na beira do lago sete suítes mobiliada decorada inclusive decorações imóveis exclusivo feitos especialmente para essa casa e o detalhe tá gente apenas nove milhões setecentos mil reais e estar tá rematando esse belo imóvel exclusivo não existe nada igual ao que eu vou te mostrar aqui hoje à venda no mercado do rio grande do sul vamos dizer assim né uma casa de 7 suíte com um requinte de detalhe que eu vou te mostrar começa aqui gente pela porta de entrada Ó, acabei entrando pela porta principal eu nem falei seja bem-vindo e seja bem-vinda meu telespectador que hoje você vai sentar no sofá e vai ver uma mansão tour dela detalhe por detalhe bem calmo bem simples né então vamos lá meu cara começa aqui na casa na casa então piso porcelanato polido o piso é 1,20 e por 1,20, maravilhoso é um por um, deixa eu ver uma coisa aqui, cara É um e por 1,20 o piso Escada revestida aqui, gente De quartzo branco, maravilhoso Aquele lustre ali, ó, da entrada, ó Feito exclusivamente Para esta casa, como também Esse quadro feito para artista Esse também aqui foi feito, gente, ó Exclusivo aqui para casa, essa parte aqui Olha que legal, vaso de murano Móveis todos em Laca branco, gente A casa é sensacional, só que embaixo Na parte de baixo nós temos Contando com a parte de fora lá, mais de 300 metros de área de lazer. Olha só, quero te mostrar aqui, a casa tem um lavabo duplo, tá gente? Tem esse aqui que pode ser o um masculino ou feminino, né? E tem esse outro lavabo aqui, gente, ó, são dois lavabos. Então, se a sua visita estiver em Apuros, <risos> depois da feioada no restaurante, não tem problema, tem dois lavabos aqui na casa mais sete banheiros que que você acha uma casa com nove banheiros sete suítes mais dois lavabos mais um banheiro de serviço ali fora então não vai ter problema de uso de banheiro né gente olha só nós most... olha só a gente mostrar Olha o detalhe desse quadro aqui gente olha que legal tem umas pedras aqui cara nem vou tocar muito aqui olha que lindo isso aqui gente tudo isso fica na casa A casa vai ser entregue conforme você tá vendo mobiliado decorado Rebaixa em gesso, gente, olha só, aqui o living da casa, sala de estar dela, lareira, a lenha, mó tradicional gaúcho, né? Revestido com mármore ali, uh, nós temos aqui no um rebaixamento em gesso, som, tá gente? E a marra, um som importado, tá gente? Maravilhoso, dá pra controlar pelo seu smartphone, inclusive tem caixa de som lá na rua, que eu vou te mostrar. É sensacional, gente. Olha só esses sofás aqui, gente, ó, tudo de marca importada, meu cara, eu acabei esquecendo a marca do sofá, mas aqui tem um detalhe aqui, vamos, vamos, deixa eu ver aqui, olha só, vamos ver se eu consigo ver, é, da Feling, eu vou deixar aqui embaixo os detalhes, tá, quem conhece grife sabe, né gente, eu sou apenas um corretor que tento vender o um imóvel desse padrão, olha só, então eu vou deixar aqui embaixo, gente, aqui o living na casa, nós temos um sofá dois lugares lá, mais quatro aqui mais dois são seis oito pessoas aqui aqui nós temos uma um espaço de lazer uma sala de jogos uma mesa de bilhar como toda mansão não pode faltar uma mesa de bilhar e uma lupa cadê nossa lupa onde é que tá tá lá ela <risos> tem uma lupa lá gente ó então tá lá então a casa tá no páreo tem lupa e tem mesa de bilhar então já era né gente olha só então aqui tem nós temos aqui, gente, olha que legal, gente. Isso aqui é laca, tá, gente? Isso aqui é caríssimo. Olha o detalhe aqui, gente, de ouro. Aqui mais um LED, puxador aqui, ar-condicionado split aqui em cima. E aqui uns tacos pra você dar aquela tacada certa, ligar pro corretor e vir ver essa casa aqui, né, gente? <risos> olha que linda, gente. Olha que sensacional essa casa. Cara, eu vou dizer pra ti, não sei nem pra onde, se eu, pra onde que eu vou. Se eu vou pra lá, pra cá, se eu vou pro pátio. Que... Linda essa casa gente essa casa pode ser sua casa exclusiva porque você paulista carioca porque você até do outro país não vem conhecer o nosso Rio Grande aqui nós temos imóveis inclusive Porto Alegre gramado né de altíssimo nível para concorrer eu vou falar a verdade gente para essa casa aqui concorre com as casas de Malibu na Califórnia não perde nada e sem falar que é bem mais barata também, né? <risos> e você tá no melhor lugar do mundo. Rio Grande do Sul, meu cara. Praia de shangri -La. Olha só, a mesa aqui de jantar com dois, quatro, dez lugares. Olha que linda essa mesa. Olha você aqui almoçando com a sua família, vendo o pôr do sol no lago, né? Almoçando no pôr do sol, essa é boa, né? <risos> Mas dá para almoçar no pôr do sol, é só acordar tarde, gente, ó. Olha só que lindo esse lago, maravilhoso. Essa parte aqui fora, gente, ó, toda essa parte de deck, a piscina, o paisagismo, tem 170 metros aqui a mais ainda que não tá na metragem da casa. Então a casa praticamente tem muito mais que 456 metros. Só pra você ter uma ideia, tá? A área de lazer aqui. Olha só, então aqui nós chegamos agora na parte melhor da casa, Vamos dizer assim, na parte da comida. <risos> uma chopeira maravilhosa ó, brinde a vida olha só brinde a vida compre a casa toma uma chopp <risos> gente muito espaço aqui na casa aqui olha só vamos abrir os armários na corrida aqui para você ver vamos lá aqui olha o tamanho desse gavetão gente olha que maravilhoso aqui os controles ó, do olha só gente ó, um controle do rádio um rádio amarra legal né aqui a gente tem mais gavetas gente ó bastante coisas para você guardar bastante espaço para você guardar coisas. Aqui nós temos duas venax, né? Duas cervejeiras. Aliás, uma é cerve... é duas cervejeiras aqui, né, gente? Olha que maravilhosa essa aqui. Mais espaço lá em cima. Olha lá os armários. Gente. Tudo de laca. Olha que maravilhoso. Olha essa cozinha com led aqui, gente. Cara, que granito lindo esse aqui. Nem sei qual é o nome desse aqui. Uma torneira monocomando de água quente e fria. Linda essa torneira. Aqui, olha só que legal esses dois vasos aqui, gente. E você tem muito espaço aqui, ó Pra você trabalhar Muito espaço mesmo Mais gavetas aqui, gente, ó Tudo de laca também Olha só que linda Mais aqui, mais lá Aqui é a churrasqueira, gente, ó Nós temos uma churrasqueira elétrica Temos uma bifeteira a gás aqui também Aqui é a nossa, vamos ver se é a nossa paeja aqui a Nossa grelha já tá aqui E aqui, ó, o churrasco, gente, ó Só gira aqui, ó Vamos ver se vai funcionar Ah, eu tenho que ligar aqui no botão, ó girando maravilhoso né só acho que ele tem um detalhe assim que não é muito bom ó, não aceita carne de segunda tá em Só carne de primeira. <risos> olha só deixa eu te mostrar o pátio uma abrir aqui quero te mostrar aqui gente ó a parte uma das partes né para mim as partes mais top da casa tem que ser a parte de gourmet a parte da suíte e os fundos da casa? Os fundos da casa, pra mim Na minha opinião É a melhor parte da casa, o que vocês acham? Olha só, gente essa, Me diz uma coisa, olha que tranquilidade Olha que paz isso daqui Vai dizer pra mim, nem parece que você tá no Brasil, né? Olha só Eu vou até fazer aqui Aquele vídeo baseado em fatos reais Sabe? Então você, o corretor senta aqui Você se imagina sentado aqui E olha a vista que você vai ter seu filho tá ali surtando de um banho, seu marido tá fazendo um churrasco, você, minha patroa, né? Tá sentado aqui olhando o pôr do sol no lago, num dos condomínios mais lindos e charmosos do Rio Grande do Sul, gente. Cara, que casa sensacional, gente! Eu fiz um vídeo, eu fiz um, um vídeo aqui nos fundos dela à noite, dá uma olhada como ficou. Não sei se vou conseguir passar aqui, mas dá uma olhada aí. Linda, né? Maravilhosa, né? Eu falo que as luzes são o perfume da casa. Então essa casa tá perfumadinha, gente. Esperando você, meu caro amigo. Que presente maravilhoso pra sua esposa. Diz pra mim, ela merece ou não merece esse presente? Hã? A mulher, cara, que lava tuas roupas, merece um presente desse tranquilo, né? Vamos dizer. <risos> Aqui, faz comida pra ti. Vai dizer, a ah, mulher é que curte teus filhos. Então, meu cara, olha só, se você tem condição, se você tem interesse, chama o corretor, porque os momentos melhores da vida a gente vai viver com quem a gente ama, sabe? Não é... como é que eu vou dizer? Não tô forçando nada, sabe? Mas quando a gente chegar no final da nossa vida, tudo isso que você tá vendo, toda essa casa, tudo isso, é passageiro, vai passar, tá acabando, no final da nossa vida... Nós não vamos nos culpar por ter dito... Por que eu não comprei aquela casa? Por que eu não fiz aquele negócio? Não, nós vamos ter um desejo no coração de dizer que... Por que eu não fiquei mais tempo com quem eu amava? Por que eu não dediquei mais tempo com meus filhos? Por que eu não passei mais com a minha família? Sabe? Tudo isso passa. Se você tem condição, então, meu cara... Né? Desacelere um pouco e vem curtir o que é o melhor da vida. Não é comprar imóvel, não é vender imóvel, não é morar na mansão, mas é, é estar com quem você ama. E essa casa tem tudo que você precisa. Cara, tem sete suítes. Dá para você convidar, dá para você comprar até com seu irmão. E o proprietário ele negocia o valor, se é o caso. Parcela, trabalha na safra não tem problema, né? É acessível. Gente, aqui eu entrei na segunda parte da casa aqui da cozinha que é uma cozinha de apoio tá uma cozinha de serviço ela tem duas portas que fecham aquela parte aquela parte aqui são de laca também olha que maravilhosa e do start aí olha só olha gente que top top as taças aqui gente ó para você sua cristaleira para você guardar aquela taça que você ganhou da sua sogra aquela taça de cristal sabe Aquela que você não usa para nada, só para deixar a poeira <risos> linda aqui nessa cristaleira. Olha só, vamos voltar aqui, gente. Aqui é uma coisinha de apoio. Tem mais armários aqui. Olha que lindo esses armários, gente. Tudo de vidro, detalhe de alumínio aqui, gente. Olha só de alumínio. Olha que lindo isso aqui. Aqui a gente tem mais umas decoraçãozinhas. Olha que top gente. Pode dizer para mim, eu até medo de fazer comida aqui e sujar tudo. <risos> mais um fogão gogitó, top, exaustor aqui. Outra torneira, mano comando. Nossa torre quente, forno, micro, duas geladeiras, cara, geladeira inverter, com freezer é embaixo, gente, olha que linda, né? A minha esposa comprou uma dessa aqui, que tá me matou do coração com o preço, mas são boas geladeiras. cara, o teu cara se acostumar, o freezer vai embaixo, é uma loucura, mas são top demais essas geladeiras aqui, gente, ó. O corretor tá no caminho certo, aí já tem até uma geladeira de, de rico. <risos> tem mais porta pra cá, vamos, meu Deus do céu. vamos lá conhecer só ligar essa luz aqui, gente, ó aqui. aqui é a área de serviço aqui a gente tem as máquinas, né, a gente tá tudo aqui, né, os Junker tudo aqui atrás mais uma, uma... aqui uma lava-roupa, armários torneira, e aqui um quarto de serviço, né, um dormitório de serviço também, né, se você quer trazer a sua sogra pra trabalhar <risos> coitada das vó, cara fico cuidando das crianças enquanto as mães ficam na casa das vizinhas Vai dizer pra mim se não é verdade As vó que sofre, né? Essas vossas essas vó são umas bênçãos, né? Ô vó, aqui não tem quarto pra você embaixo, minha vó Mas não te preocupe que tem um elevador, vó Pra você ficar brincando de passear no elevador com o seu netinho Vem cá que eu vou te mostrar Vamos lá ver? A casa tem elevador, meu cara Ela não tem suíte terra, gente Ela tem elevador sete suítes em cima Sete suítes em cima Ó, Aqui tá o elevador ele tá desligado? Não, tá ligado, gente. Ó. Olha que lindo. Como eu quero te mostrar um detalhe na escada, nós vamos de escada, tá bom? Olha só que linda essa escada, gente. Vamos subir então para a parte de cima aqui da casa. Vamos lá? Conta para mim, você, investidor, construtor, que tem um imóvel desse padrão e quer que ele apareça no canal. Tanto em Porto Alegre, tanto na Serra, em Gramado, Canela, qualquer lugar do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, qualquer lugar da região sul. Chame a gente aí, a gente pode combinar de estar mostrando o seu imóvel aqui, tá bom? Olha só, gente. Primeira suíte. Olha o detalhe aqui na entrada, gente. Cara, como o proprietário me falou, é difícil tu achar uma parede que não tem papel de parede. A casa é rica em detalhe. Dá uma olhada nesse banheiro. Bacana, né? Aqui a gente tem um box de vidro. Aqui tem um detalhe que eu quero te mostrar. Vem cá, vamos entrar no box aqui, né? Olha só, aqui tem uma janela. E atrás da janela tem um brise. E essa janela aqui, gente, tanto ela abre assim, como também ela só abre a parte de cima, ó. E fica aquele brise ali, ó, são duas janelas que faz inclusive tem tela de mosqueteira aqui também, inclusive que faz a, a, o brise, né, faz passar, então, aqui pra dentro do quarto, pra dentro do banheiro do quarto também, ver o quarto aquele ventinho, por isso o nome brise quem tá dentro vê assim, ó, tudo riscadinho quem tá fora não enxerga nada, é lindo, né maravilhoso, né olha o detalhe, gente, do MDF aqui, ó olha o detalhe do papel de parede Cada detalhe dessa casa, a gente foi Friamente pensado Em você, querido comprador Aqui um guarda-roupa Três portas, espelhado Lindo Guarda-roupa A cabeceira da cama ali Gente, MDF, espelho E LED, então eu vou ligar o LED aqui Pra você ver Acabei me esquecendo de ligar aqui Vamos ver Cara, tem tanto botão essa casa aqui, hein Aí, olha que lindo, ó. Lindo, né? E aqui, meu caro, vem cá. Aqui que eu te falo, ó. Aqui nós temos praticamente três janelas: temos janela de PVC, que tem o vidro, a tela mosqueteira, que tá ali do lado, e mais a janela do brise, tá? Que é essa madeira aqui que eu vou te mostrar, ó. Por que é brise, tá? Olha só o detalhe, gente, ó. Mais ou menos um centímetro, ó. Passa um dedo, ó. Tá fechada. Quem vê de fora não olha pra cá. Mas você enxerga para lá. E se você quiser pegar e abrir, olha que linda. Abre-se toda ela aqui, gente. Olha só. E na volta da casa, aqui em cima, no terraço, nós temos um canteirinho com um paisagismo com irrigação automatizada, gente. Por... Por, Ela é programada assim, né? Tem um tempo certo. Pode dizer que não é top, gente. Essa mansão aqui... Vou dizer para você, foi a mansão que foi tirada do papel, daquele desenho, sabe? Que você não acredita que vai ficar assim. E ficou melhor que aquele desenho, gente. Aí esse quarto aqui é duas camas de solteiro, né? Cabeceira, guarda-roupa, três portas. Televisor tá aqui também. Papel de parede em tudo que é lugar. Ar-condicionado. Primeira suíte, faltam mais seis. Segunda suíte, casal. Linda, maravilhosa. Televisor tá ali. Também tem brise aqui aqui nós temos um guarda-roupa duas portas lindo maravilhoso aqui nós temos mais um home office para você colocar o seu notebook aqui e trabalhar em casa no seu quarto aqui tem um botãozinho que eu já apertei eu aperto que é botão mesmo ó apertei ligou o led aqui papel de parede aqui também e aqui o banheiro gente Ó, esse aqui eu esqueci de ligar a luz olha só que louco o banheiro aqui, a gente dá a segunda suíte. Também o meu sistema de janela também ali. PVC, brise e tela mosqueteira também, gente. Lindo as, Linda a segunda suíte. Agora vamos conhecer a terceira suíte. Olha que quadro diferente, gente. Esse quadro foi feito exclusivo para aí. Eu vou deixar aqui embaixo o nome do artista que fez aquele quadro. Não foi Leonardo da Vinci, nem Van Gogh, mas foi alguém bem famoso. Com certeza uma tela dessa... Não é barato. Ó, o elevador sai aqui, gente, ó. No meio de três suítes, tá? Essa aqui é a terceira suíte aqui de cima. Na verdade, só tem suíte aqui em cima. É a terceira suíte. Aqui em cima o piso é todo laminado, tá, gente? Dá pra você caminhar descalço. E tem aquecimento nos banheiros. Aqui, uma, são duas camas de solteiro. LED pra tudo que é lado. Aqui também é espelho. Olha só que legal isso aqui. Será que isso aqui é armário, gente? Vamos ver. É armário. Olha aí. Olha que louco, gente! Olha que top isso aqui! <risos> Olha que louco! Louco sou eu abrindo tudo, né? Louco sou eu abrindo tudo, deixa eu fechar isso aqui direitinho, ó. Vou fechar direitinho o armário da sua, da sua casa, né, gente? Espelho, ó, tem até um carro antigo aqui, gente. Até uma, uma, uma, uma lambreta. como é que fala o nome disso aqui? Sabe o nome? Fala aí. Gente, que casa linda! Aqui a gente tem então um guarda-roupa duas, duas portas espelhado, aqui o banheiro da terceira suíte. Olha só que lindo! lindo da terceira suíte sobrando, sobranto mano comando já com o box também de vidro a janela pvc nicho terceira suíte ok vamos lá olha que linda gente linda né olha só aqui a gente tem um corredor até no corredor pra você tem uma ideia papel de parede meu cara olha o detalhe quadros quadros papel de parede no corredor meu cara olha que linda essa casa Agora sim, quarta suíte, seja bem-vindo à quarta suíte. Aqui a gente tem uma cama de casal, quer dizer, duas camas de solteiro. Gente, olha que lindo isso aqui: LED, espelho, espelho com LED, que maravilhoso isso aqui, gente. Só eu para deixar feio esse lugar aqui. Né? Esse espelho aqui é sensacional, essa casa, meu caro. Olha só: guarda-roupa, duas portas, gigantesco, papel de parede, ar-condicionado. Aqui a gente tem o banheiro gente ó da nossa quarta suíte linda maravilhosa olha só o detalhe gente. isso aqui é o aquecedor do piso ó. banheiros aquecidos tá bom tomar aquele banho piso, piso quentinho entendeu aí você já pode sair do banheiro com a meia não precisa estar precisando de pé frio ah, no chão né apesar que não faz tanto frio aqui na praia como na serra bem-vindo à quinta suíte Acabamos de entrar. Aqui é o banheiro dela. Com um, um box já também. Com um LED. Essa aqui tem uma ventilação mecânica. Uh, aqui atrás, gente, ó. Tem um guarda-roupa, duas portas. Vamos dar uma olhada. Você tá com tempo aí? Ó, se você ver o vídeo até o final. Cara, você é muito abençoado, hein? O vídeo tá ficando grande. Mas vamos lá. Olha só. Aqui nós temos... Duas camas de solteiro também Mais um painel lindo de MDF, um ripado, gente Olha que lindo isso aqui, gente Esse quarto tem algo diferente, eu quero te mostrar um Papel de parede, LED, LED toda a volta Olha as camas aqui, gente, que linda Prontinhas, coxas aqui, maravilhosas, né? Olha só, aqui nós temos uma sacada, gente Olha só que lindo, olha, olha, deixa eu te mostrar, vem cá você abre tudo aqui entra a vende tudo que é lado na casa e tem um, um vidro aqui gente ó, que é proteção para sua criança seu netinho para seu pet eu quero te mostrar na verdade o detalhe aqui do jardim gente ó ali é um termostato no caso que marca a hora certinho e começa a molhar todo o jardim aqui em cima e a ideia é fazer com que esqueci o nome dessa planta essa planta avance na fachada de concreto da casa Quebrando aquele negócio De concreto aparente, dando um charme Pro concreto aparente, na verdade, né Fica maravilhosa Fica maravilhosa essa casa aí, cara Você tem que conhecer Essa casa aqui, cara, é uma das casas mais incríveis Que eu, mais incríveis que eu já filmei Vale a pena você vir conhecer Ó, ar-condicionado Ó, essa aqui é a suíte Master Que eu vou te mostrar daqui um pouquinho <risos> Tamo quase lá, olha só, gente, ó uma bela cama de casal, essa é a nossa sexta suíte. televisor tá ali. Guarda-roupa aqui tem bastante, entendeu? Ó, tem dois, quatro portas aqui, duas espelhadas. Sensacional essa casa. Aqui também tem. Agora você botar o um notebook. Tem a gaveta aqui também, gente. Vamos abrir aqui uma gaveta. Vamos ver como é que é. Vamos ver. Abrir a gavetinha. Ó, que legal! Para guardar suas joias, minha querida amiga. Aqui também tem mais um baúzinho pra você guardar suas joias, ó. Lindo, né? televisor, aqui a cabeceira já é estofada, ali atrás MDF, papel de parede e essa aqui tem uma vista sensacional pro lago gente, olha só linda, né? Vou abrir um pouquinho aqui uma tela mosqueteira, a gente tem aqui também olha a sacada aqui, gente olha a paz, olha a tranquilidade olha os passarinhos cantando <risos> Vou deixar aberto aqui olha só gente vem cá aqui é o banheiro então dessa quinta suíte gente ó o banheiro também com um aquecedor todo banheiro tem aquecimento tá bom lembrando que a casa tem 456 metros terreno tem quase 500 mobiliada, decorada com móveis e decorações exclusivas da casa você só vai vir nessa casa e agora sim vamos conhecer a suíte principal então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda minha querida amiga, e meu querido amigo, telespectador. Entramos no seu close. Olha que maravilhoso. Aqui tem um close para ele, para ela, né? Tem um close para o casal. E você já pode ficar pensando que o marido gasta, tem ocupa mais espaço ou menos espaço. Tem igualzinho para todo mundo aqui, gente. ó nós temos aqui, tanto aqui. Igualzinho, olha só gente, o LED aqui na frente do... Isso aqui também é Laca gente, maravilhoso E olha só, já pensou Você tá aqui botando aquele look maravilhoso Olhando pro lago <risos> Não é demais gente, olha só Já tá aqui ó, preparando Preparando aquele look maravilhoso para festa De final de ano, aquele vestido branco Top, sabe? E você Tá curtindo a paisagem ao mesmo tempo Isso é sensacional gente É muito top isso aqui espelho toda a volta aqui gente aqui a gente tem mais um detalhe gente olha só no meio dos espelhos vamos abrir comigo aqui olha que lindo seu banheiro com banheira de hidromassagem meu caro eu até nem liguei a luz vamos ligar essa luz comigo aqui olha que lindo gente Olha que não é maravilhoso isso aqui não é sensacional nem te mostrei o quarto ainda gente mas olha só top né muito top. Espelho, inclusive eu acho que esse espelho aqui tem LED Não, acho que não é LED sabe? É uma coisa É o LED do espelho assim, gente. Olha que lindo ó. Maravilhoso, né? Aqui a banheira então, hidromassagem A banheira tem uma janela com brise também Como eu expliquei anteriormente Lindo, né? Maravilhoso Mas o que é mais top aqui, gente É você estar deitado aqui Contemplando essa vista Não é sensacional? Olha só, gente, ó. Imagina a vista que você vai ter deitado. Você tá deitado aqui, olhando televisão lá. A televisão tá lá em cima. Pra não tirar a sua vista aqui, gente, da paisagem. Olha só que lindo isso aqui, gente. Aqui é só, aqui no Enseado, você pode comprar uma casa com uma vista dessa pro lago. Sensacional, né, gente? Olha só. Tá tudo aberto aqui, deixei aberto aqui, gente. Que dia, que tarde maravilhosa. Não tem nem vento, gente. Tem dá vontade de acabar esse vídeo. <risos> Olha só, a piscina até já ligou, gente. Olha só que aguinha verde sensacional. Olha o terraço que nós temos aqui, meu cara. Essa é a sua suíte principal. Essa é a sua casa. E esse que vos fala é seu corretor, não é? Vai dizer pra mim, né? Seu corretor do coração. <risos> Olha só, cama de casal. Aqui nós temos, gente, a cabeceira estofada. Olha que lindo. Ó. Macia. Sinta-se acariciado por gás. Maravilhosa, gente. Linda. Ó, tem uns botão que eu não apertei aqui, deixa eu apertar, vamos ver o que acontece. Vou apertar tudo. <risos> é a chave hotel, só desliga lá. Gente, essa casa tá à venda, tá R$ reais Ele estuda com certeza negociar, com certeza estuda um imóvel aqui. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, quero te agradecer de coração. Obrigado mesmo, tá? Se você viu até o final, você é uma benção demais você que seja muito abençoado e agraciado por ele só por assistir que Deus te dê sabedoria para você ganhar muito dinheiro ter condições e você possa comprar uma casa talvez, não comigo, mas compre a casa dos seus sonhos, que você sonha com a sua família e viva momentos com a sua família inesquecíveis, momentos que o dinheiro não pode comprar o imóvel não pode satisfazer né, mas que você viva para eles viva para os outros, né o melhor que tem essa vida é servir. Quando você ganha o dinheiro sozinho, é bom, mas não tem graça. Mas quando você ganha, e consegue repartir com os outros. Além de você ficar feliz, você faz outras famílias felizes. Muito obrigado de coração. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço do seu amigo corretor da praia. Até mais, gente.